A espontaneidade e a disciplina andam de mãos dadas na nossa vida. É muito bom você ter postura e organização quando você está tentando algo novo e ajudar a dar segurança mostrando uma direção correta. A disciplina colabora com o processo da aprendizagem. Ela dá a você uma ideia mais exata do que você está fazendo e transmite mais confiança. Então, depois que você dominou esses aspectos mais básicos, aí você se sente mais seguro para usufruir da espontaneidade. A disciplina ela pode lhe oferecer alguns instrumentos técnicos e algum tipo de estrutura que lhe dê sustentação para o seu espírito criativo. Quando você aprende a tocar música, por exemplo, no início você pode ter que aprender escalas para aprender a tocar música. Depois que você dominar as escalas, você pode expressar com mais espontaneidade os seus sentimentos e até improvisar, permitindo que assim a sua criatividade flua. Pense bem, eu estou com você.